E galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu venho trazer o sistema P2P, tá? Nosso é sistema que... P2P que a gente trabalha Funciona só em TV Box Android, celular Android e TV Android Não funciona em Smart TV, tá bom? E pra quem não sabe o que é P2P, P2P é a revolução do IPTV, tá? Só que bem melhor Ele roda a partir de 5 MB de internet A qualidade de imagem é superior ao IPTV Tá? E a gente tem todos os canais abertos, todos os canais fechados, mas filmes e séries Tudo pra você e sua família, tá? Libera o teste de, libera o teste de 12 horas, depois fica 40 reais por mês, tá? Eu vou, ao longo do, do vídeo que eu vou falando com vocês Eu vou fazer uma demonstração de, de todo o nosso conteúdo aqui pra vocês, tá bom? A primeira parte aqui, ó, TV, e são todos os canais abertos, todos os canais fechados Globo site, HBO, filmes e séries, tá? Filmes e séries na parte de Stars, Fox, é, tem HBO, TNT, HBO, é, Space, Cinemax. Tem tudo liberado aqui pra você e tua família. Também temos canais infantis. Se você quer assistir, tem filho, filha que gosta de desenho, temos todos os conteúdos. Vou colocar aqui para vocês verem um pouquinho. Manda a grana da pirâmide que é bacana Manda a grana que eu sei que é múmia não se... Eu vou mostrar um pouco de cada, tá? Pra o vídeo não ficar muito longo Vou colocar mais um desenho aqui, ó Disney Junior HD Décima, é uma loucura. Ou pra você que quer assistir um... Uma luta... Você vem em esporte. Daí você vem em combate. a joelhada do Liu, tomatida. Grande agarrou. Vai tentar mandar para baixo. Entre outros. Essa parte de adultos, você você pede pra gente colocar, tá? Ou não, fica a seu critério daí. Roda perfeitamente. Pessoal, se você tem TV Box Android, ou a TV Android, você for acessar, acessar nossos canais, tá? Eu recomendo você usar o cabo de rede, tá? Porque o Wi-Fi oscila muito e o cabo de rede não. É esse conselho que eu dou para vocês para assistir perfeitamente, tá? Não que não vai funcionar bem no Wi-Fi, com certeza vai funcionar sim, mas pode ter perfeito sinal, né? eu conselho você usar o cabo de rede. Vou mostrar um pouquinho um para pouquinho vocês nos nossos filmes e séries, tá? É tudo por categoria: lançamentos, coletânea, terror, fantasia, ação, crime, animação, brasileiros. Tem tudo para você e sua família. Todo o conteúdo que vocês merecem tem aqui, tá? Daí a parte de cima, séries. É, Globo Play também tem. Daí a parte dos filmes. Tem a Netflix, Star, Amazon Prime, a Gabriel Max, Disney Star, a, a Apple TV. Apple TV, né? É... Tem outros aqui. É tudo conteúdo. Eu vou colocar, tá? Na hum, Netflix pra vocês darem uma olhada. Todas as séries aqui, tá bom? Todos os capítulos, né? rodando perfeitamente, sem travamento nenhum pessoal, esse é o verdadeiro P2P tá, é porque tem muita gente aí que usa o sistema do IPTV e joga o P2P em cima né, que os caras falam como que é falso tá, esse aqui não, esse aqui é o verdadeiro P2P, ele roda perfeitamente galera, eu vou deixar... Esse, provavelmente, esse vídeo que vai estar no YouTube, tá? Eu vou deixar o contato na descrição do vídeo. Se você quiser um teste, me manda lá no, uma mensagem no WhatsApp que eu recebo vocês muito bem, tá bom? Manda um teste na hora para vocês testarem, beleza? Galera, fique com Deus, tá? E agradeço por vocês estar aqui vendo nossos vídeos. Venha fazer parte da nossa família, tá? E venha fazer um teste com a gente. Não perca essa oportunidade, tá? P2P verdadeira é só aqui. falou